se acordar Sem açúcar, e o que mudar pra não nublar? Pimenta acabou, mungos azedou, e o maracujá já descontrolou. Liberdade com tequila, sal, marinho, O Vanilla, o som do beijo do cheiro que chega. Dó. A vida é boa pra quem não dá A sua vida só pra ganhar Sol da noite, fim do dia Vivo pra respirar Quem não perdoa também vai lá Da sua vida só pra ganhar Mas ajuda, simpatia Ó dois maracujá Já, já descontrolou Liberdade com tequila, sal marinho ou vanila O som do beijo, do cheiro que chega Pra respirar, quem não perdoa também vai lá. Da sua vida só pra ganhar. Mas ajuda, simpatia, aldeus de maracujá.